Olá, boa noite! Em um mundo cada vez mais digital, o Globo Repórter convida você a olhar para o que é feito com as mãos. Vamos conhecer brasileiros que encontraram nos trabalhos manuais uma fonte de renda e de saúde. Sereno de amor, sereno de amar. Com agulha, linha e criatividade, as rendeiras da Grande São Paulo estão construindo novas histórias. Mexer com as mãos ajuda a manter a qualidade de vida de quem sofre com a depressão ou Parkinson. E que tal colocar a mão no barro? Ah, <risos> Sim, essa é uma poderosa terapia contra o estresse. Profissões que resistem ao tempo. A delicadeza do trabalho de um joalheiro. A calígrafa que faz da escrita uma arte. E as mãos femininas que criam potentes instrumentos musicais. Elas são as ferramentas da evolução humana. Em milhares de anos, aprenderam a caçar, plantar, construir, escrever, digitar. Olhe para suas mãos agora. O que elas dizem? As minhas parecem ter vida própria, elas falam por mim. O poder delas vai muito além do tato. Você já pensou quantas histórias as suas mãos podem contar? Estas mulheres vieram de longe, cada uma de um lugar. Vim de Pernambuco. Minas Gerais. Vim do Paraná. Toda a Bahia. Espírito Santo. E todas à procura de mudanças. Não quero mais cortar cana. A gente que é assim, como eu, muito pobre, e era mais pobre ainda, a gente só trabalhava para o pessoal rico, né? Para recomeçar, aprenderam um novo jeito de se comunicar. É a língua da renda. E ela deixa a ideia mais bonita. A beleza desse lugar também é uma inspiração. Nem parece que a gente está a 20 quilômetros de São Paulo. A aldeia de Carapicuíba foi construída pelos jesuítas lá pelo século 16. Na mesma época, surgia na Europa a renda renascença. E eis que, cinco séculos depois, este é o ponto de encontro de tantas histórias. Ei, querida. A gente está juntando as histórias de muitas pessoas, de muitos lugares e fazendo uma história nova, que é potencializar esse lugar como um, um, uma um possibilidade de valorização, cultivo e multiplicação da tradição manual da Renda Renascença. Esta é uma arte fina que exige mãos cuidadosas e firmes. Os pontos vão se entrelaçando até surgirem os delicados desenhos. E nesse vai e vem, estas mulheres tecem caminhos para muitas descobertas. Aqui nesse grupo eu descobri que eu não era só mãe, nem dona de casa, nem esposa. Eu tinha uma identidade. Ali, no, que no grupo, eu sou eu, a Lúcia. Estava me sentindo... Não que eu seja nova, mas a velhinha, acabada dentro de casa, que eu não ia ter mais o que fazer, sabe? E vim pra cá me dar essa disposição. Sou ligada no 220 e a renda é esse momento de calma, esse momento que me faz respirar. É a minha meditação. O que foi semeado para levantar a autoestima floresceu e virou profissão. O vez veio e começou a ensinar para gente, aí a gente parou todas as outras coisas que a gente fazia e só preferiu a renda. Mergulharam nessa renda. na renda e faz 15 anos que a gente faz essa coisa maravilhosa. Aprendi com 9 anos, com 9 anos mesmo, já tomava a frente de ajudar a minha mãe, de trazer alimentos para casa. A maioria trabalha em outros lugares. Aconteceu alguma coisa no serviço que deixou chateada. E ela chega aqui, daí a pouco ela esquece o problema, já sai, já tá conversando outras coisas, contando história, dando risada, cantando. Sereno de amor, sereno de amar, por causa da morena, vou morrer, vou me acabar o serenar. Na casa da dona Lio tem um pé de alecrim. Alecrim fica pra ela, seu filho fica pra mim, o serenar Serenar. São as mãos que regem o canto. E aí a melodia traduz o que as mãos estão dizendo. Serenar. Tico, tico, rasteirinho, tiruga. Eu acho que as minhas mãos, ela enxerga mais do que meus olhos. Porque tem vezes que eu tô com a vista embaçada. É. E, minha, e minhas mãos fazem a renda mesmo assim. Como se ela já soubesse o caminho, né, Wilma? Sabe. Vou, morrer, vou me acabar o serenar. Por causa da morena vou morrer, vou me acabar o serenar. É Olha como vocês me deixaram. Ah, Faltou o seu versinho. <risos> Nesse trechinho aqui, Hoje, lemos Miguelinho, a parte que conta que o Dito morreu. Foi aqui também que as mãos da Aliane descobriram o desenho das letras. Eu fui criada por uma família que falava que menina mulher fosse para a escola, eu ia aprender o que não presta. Aos 35 anos, ela aprendeu a ler e a escrever com a professora, que virou colega de renda e se tornou uma grande amiga. Eu guardei esses cadernos porque para mim foi, é, foi alfabetização. Né? Eu sou professora há muito tempo, mas essa, essa aluna foi a mais significativa, porque aprendi muito junto com ela. Aqui, Aliane, é quando, olha, Liane, quando você tirou seu RG assinado. A minha primeira assinatura, Ah, meu Deus. E foi você que preencheu. As mãos assinando um ato de independência e uma declaração de liberdade. A Márcia antes e a Márcia depois da renda, qual é a diferença? Ah, eu sou mais criativa, eu... Não é que eu não sei, mas eu me libertei um pouco dos meus sufocos, das minhas crises. Então a renda virou remédio. Virou meu remédio. Quando você olha para as suas mãos, o que, que você vê? Liberdade. <risos> liberdade de criar, sabe? De fazer. Velhinhas, né? mexadas pelo tempo, mas liberdade. Com toda a história para contar. Com toda, toda a história para contar. Plaquete. Você viu que a gente usa a mão para tudo, uhum, né? Para tudo, exatamente. <risos> a pinça, ela é a chave para a realização de todas as atividades que nós precisamos realizar em toda a nossa vida. O uso da tecnologia tem fornecido aí um déficit no desenvolvimento das pinças. Porque ao invés a gente usar o polegar voltado aqui com o nosso segundo e terceiro dedo, muitas vezes a gente observa e se pega fazendo as atividades apenas usando o indicador nas telas, isso vai tirando um grande estímulo motor que nós deveríamos ter desde muito pequenos. Quase 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam internet no Brasil. 95% delas acessam pelo celular. Com seis anos, o Bento já se divertia com joguinhos no computador passava muito, muito tempo na internet. Aos 18, ele acha que exagerou na brincadeira. Eu acho que tem alguma relação entre a minha falta de coordenação motora na mão com o meu uso excessivo de celular ou de computador. Ah, eu gostaria de poder desenhar mais ou ter me esforçado mais naquela época para tentar ter mais é, coordenação motora, porque não é só o desenho, é a escrita também. Eu tenho muita dificuldade de escrever uma letra, assim, legível. Eu podia ter investido mais. Mão, ela inicia aqui em cima. Inicia na nossa cabeça, no nosso cérebro. Quando nós utilizamos a mão, ela manda informação para esse cérebro também. Isso vai construindo uma memória dentro do nosso cérebro. Para construir essa memória, a receita é estimular o desenvolvimento motor, brincar. Eu acho que a gente não pode excluir o mundo digital. No entanto, a gente não pode deixar com que o mundo digital seja o único mundo que é oferecido para as crianças. A gente tem que tentar oferecer, talvez, uma divisão ou um limite entre o mundo digital e o mundo onde ela explore o potencial motor dela. É o que se tenta fazer lá na aldeia, onde rendar é trabalho sério, mas também diversão para a criançada. E é quando a Wilma chega, as crianças vão todas atrás para aprender a renda. É a multiplicação real de um conhecimento palpável. Ele estou fazendo dois amarrados, aqui na florzinha. Está aprendendo ainda? Que vai ajudar a explorar aquele lado do cérebro que essa turma ainda vai usar muito. Isso. Viu? No celular a gente se prende a outro mundo e um mundo que não está tão próximo da gente, muitas vezes, né? Então aqui tá pertinho, eu tenho um contato muito mais presente do que com o celular. O oh, céu me bota nos de um namorado. Bora. O ah! que, que tá achando do meu ping pong, seu Roberto? É, ótimo. Ai! Excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Jogar com um profissional não é moleza não, seu Roberto já disputou e ganhou campeonatos internacionais de tênis de mesa para jogadores com Parkinson. Escuta, o, o senhor praticamente não treme quando está jogando? Não, não treme não, porque o, o, o, ah, o tremor do Parkinson é um tremor de repouso. Quando você repousa, você sente mais. Se você está em movimento, você não sente. Quer dizer, então não pode parar? Não pode parar. Então vamos continuar. <risos> O tremor de repouso pode ser um dos sintomas da doença degenerativa que atinge o sistema nervoso. E mexer com as mãos é fundamental para manter a qualidade de vida. Esse é o um movimento fino. Esse movimento fino nós perdemos. E ao treinar diariamente esse movimento fino, você tem uma recuperação de movimento. O senhor sente isso? Eu sinto isso, com certeza. Abrir a porta, uma garrafa, jogar dominó, a gente faz tudo no automático, sem pensar. Mas para quem tem Parkinson, nada disso é fácil. Nesta associação, aqui no Rio de Janeiro, os pacientes exercitam as mãos e o cérebro assim, com atividades do dia a dia. Em volta da mesa, concentração total para dominar os movimentos. O senhor sente que, depois de fazer esses exercícios, muda alguma coisa? Muda. E muito. O quê? <risos> a gente tem qualidade de vida, a gente sente que vai melhorando o nosso... as nossas aptidões, porque a gente perde muito, né? Aqui também a gente tem uma coisa que é mais um plus na nossa vida, que é o convívio social com pessoas que têm o mesmo problema que a gente. Se eu ficar parado, vou ficar só com o pau branco, por exemplo, eu estou tremendo, tá vendo? Hum. Mas se eu fizer assim, olha, tá vendo? Não, não sinto nada, mas se eu ficar paralisado, é daqui a um pouco aí começa o tremor. Se eu estiver trabalhando, como eu fico trabalhando, eu não sinto nada. Por isso o seu José não para e quando coloca a mão na massa, esquece que tem Parkinson. O que a gente pretende? Melhorar a funcionalidade no primeiro momento e manter ela o máximo possível, mesmo considerando a evolução da doença. Essa é a importância da fisioterapia. Então a gente costuma dizer que remédio e fisioterapia não dá para abrir mão nem de um nem de outro. Os dois são muito importantes. Os dois se casam perfeitamente para melhor qualidade de vida desses pacientes. Me dá o pai. Pronto. É mantendo o engajamento do paciente em atividades manuais, no dia a dia, mantendo ele motivado a fazer isso, que ele consegue se adaptar muito melhor à doença. Se a pessoa fica sedentária, se ela não exercita aquele órgão que está com uma dificuldade, a gente vê no dia a dia que a pessoa evolui pior. Ela vai ter mais queixa, ela vai deixar de fazer mais coisas. O cérebro ele quer que você mantenha uma tarefa repetitiva para ele manter o engajamento neuronal naquele movimento, então manter o hábito, por exemplo, de caminhar associado a hábitos manuais para quem tem Parkinson é fundamental. Nas mãos do seu Gerson, as lições que ele aprendeu para enfrentar um momento difícil. Eu estava com um começo de depressão, que era muita irritação, sabe, aquela coisa me irritava muito, sabe, eu ficava meio, meio perdido, sem saber o que eu fazia. Foi na unidade básica de saúde do bairro que ele descobriu o que fazer. Viúvo, pedreiro aposentado, seu Gerson foi escolhido para participar de uma pesquisa da Universidade de São Paulo para avaliar um novo tratamento contra a depressão. Na ativação de comportamento, o que a gente pede para a pessoa? Para ela fazer atividades que lhe dão prazer, que ela gosta e que façam sentido para a vida delas. Nós treinamos agentes comunitários de saúde a irem na casa dos idosos e conversar com eles e para eles escolherem essas atividades que, que eles gostariam de fazer. Que foi aonde eu parei de beber. E comecei a mexer na minha casa. Terminar a minha casa que estava para trás, fazer colocar o lixo, colocar piso. Com as mãos na obra, o ânimo melhorou. Deu até vontade de fazer exercício. Isso aqui é tudo feito na mão, em casa. É? Ela pegava e marcava, olha. Eu vou marcar isso aqui, ó, Que é para você fazer. Quando eu voltar de novo, você me mostrar o que eu fiz. Aquele pilar ali, ela marcava. Aí eu fiz. Aí quando ela vinha... Ela pegava no livrinho e falou, você assim, fez, fez, foi aqui. Ela pegava e anotava no caderninho. As letras não dizem muito para quem nunca pôde estudar, mas ele sabe mostrar que a vida aqui, mudou. Eu estou bem, hoje eu estou assim, ó. meu olho, tá, meu olho tá esperto. Esperto e cheio de planos. Vou tirar essa escada fora e vou fazer um área de serviço e um banheiro. E ao final a gente percebeu que 65% dos idosos que tinham depressão, depressão clínica no início do estudo, eles não tinham depois de oito meses que o estudo tinha terminado. Faz bem para os pacientes é, e para a pesquisadora também. Esses vidros que estão aí atrás fui eu que fiz. Nossa! Aqueles que estão lá em cima também. São lindos, Márcia. É... é. Eu que fiz. Pois é, esse eu que fiz, além do orgulho danado né, que a gente sente enchendo a boca e falando isso, eu, dá para exibir, né, dá para se mostrar no bom sentido, falando, olha do que eu sou capaz. Exatamente. seguir uma terapia poderosa contra o estresse. Posso soltar aqui Pode? todos os bichos? Pode. Ah! Que delícia! E a delicadeza da arte de fabricar joias. Nós voltamos daqui a pouco. é uma conversa com as mãos o tempo todo. Aquilo vai rodando e você vai rodando junto e vai embora. E são as mãos que trazem o Cláudio de volta à Terra. Há quase 40 anos, ele ensina a magia de transformar a argila em arte. Todo mundo chega aqui querendo fazer ghost, né? Oh, Só que falta o Patrick Swayze, né? Oh, não. <risos> o clima é outro para quem tá com a sensibilidade à flor da tá pele. Você começa a amassar o barro, você vai acalmando, você vai, sabe, se energizando, é muito bom. Foi a melhor terapia que eu já fiz na minha vida. Você aqui, você esquece da vida, você soca o barro, se você quiser tá com raiva, irritada, chateada, você põe, entendeu? Mas... Os brutos também, ó. Bate, bate, Pode? Não, é. pode? Fazer. Claro, pode, pode fazer tá. o que você quiser. Posso soltar aqui pode? todos os bichos? Pode. Ah! Que delícia! Ah. Ah. Tem os dois lados né esse trabalho. Tem esse lado de força não. e tem um. Delicadeza. Tô, tá unido todo o tempo. Força e delicadeza. Parecem extremos, mas são complementares. Lições de vida que o barro ensina. Todo dia é como se fosse a primeira vez, porque é, eu trabalho muito com barros misturados. Tenho toda intimidade com ele e tudo, mas eu também nunca sei. Eu falo assim, ah, eu acho que eu vou fazer um pote, sai um vaso. Ah, eu acho que eu vou fazer um prato, sai um pote. Então, aquele barro é um ser único. Praticar o desapego disso, né? Você quer fazer um negócio, não vai. Ela vai pra um outro caminho, porque o barro te conduz também. Eu tava muito estressada, muito pilhada, assim, no, até no físico. Eu tinha algumas dores, né, nos dedos, é, e isso acabou com as minhas dores, assim. Sumiu. Sério? Sério. A grande preocupação que a gente tem quando uma pessoa refere dores nas articulações é que, por conta das dores, ela deixe de fazer o trabalho do dia a dia, deixe de se exercitar. E isso pode acarretar, então, algum grau de retração dos tendões, atrofia da musculatura. A cerâmica é uma ótima maneira de fazer com que a pessoa trabalhe a destreza, a musculatura e, desde que esse trabalho não desencadeie dor, é uma excelente maneira de manter as mãos funcionais. Claudio e Sandra, primeira aula. Primeira e, por enquanto, única. Última. Única, única. Os ceramistas todos mudam as suas técnicas, mas o que eu gosto é essa aqui, ó, do focinho, ó. Um olhinho e eu... Olha, aqui tá já tá pronto! Não, não! <risos> pronto, não Aí tá ótimo. volta e faz outro volta e faz outro tenta fazer deixa seu bichinho é, é... Aqui. isso volta e aperta para frente isso. nossa meu bichinho lá, seu bichinho <risos> seu bichinho tá bem bom ó, ó. tá meio vesgo, mas ah, tá tadinho. bom aqui você começa a apertar e rodando hum. tá vendo você vai rodando deixa eu pegar um torrinho. ah esse é um mini torno isso e aí você vai apertando e rodando, apertando e rodando. Isso vai virar um pote. Parece tão simples. Divirta-se. E tá pronto. É um potinho sem grandes pretensões, né? <risos> Obrigada pelo incentivo. Você não. Mas é o seu potinho. Isso é o meu potinho. Pode não ser perfeito, mas eu que fiz. Dá um orgulho. Fascinante. Sedutor. Foi à procura deste brilho que Rodrigo construiu a própria vida. Os olímpicos, eles mordem a medalha, né? Quando veio o resultado, eu falei pra minha família assim, olha, eu não acredito. Eu sou medalha de ouro no Campeonato Internacional. Brasil! Rodrigo Silva! O primeiro ouro brasileiro na categoria joalheria na maior competição de educação profissional do mundo. Uau! Congratulations, guys! Eu senti que naquele momento eu abraçava o mundo, sabe? Com, a, com meu conhecimento, com a minha dedicação. Passava um filme na minha cabeça que eu representava a minha família, meus amigos, alunos do Senai, representava a minha comunidade. anos se passaram e tanta coisa mudou, menos o prazer que o Rodrigo sente ao criar joias. Aliás, o brilho no olhar só aumentou. Essa é a arte dos detalhes refinados e não importa o valor do material que se tem em mãos. O que você está fazendo agora, Rodrigo? Essa parte aqui é um recozimento da peça, quando nós damos fogo no metal, ele fica mais flexível. Molinho. Ponto, molinho para que a gente consiga trabalhar. Nas oficinas do Senai, Rodrigo ensina o que aprendeu. Eles criam e lapidam peças que podem ser reproduzidas em larga escala. Olham para as bijuterias de latão como se fossem diamantes. A minha maior vocação é inspirar pessoas. Eu tenho muito orgulho. Que o ofício da joalheria, modéstia à parte, é encantador. Cada peça tem um a Letícia aqui no meio. Quando eu coloquei esses símbolos, essas frases que me motivam assim na minha vida, foi algo que me mostra ser mais meu, sabe? E eu amo isso. Eu entrei aqui com uma visão completamente diferente. Não imaginava que o segmento joalheiro era tão amplo e tão bonito também de se ver. É, um ofício cheio de surpresas. Deixa eu aproveitar. Vê se dá no seu dedo. Ah, peça única? Uau. Nossa, certinho. Que coisa mais linda, Rodrigo. Deixa eu dar um acabamento, que não finalizou ainda não. Ah, é? Pra é, mim pra... ela tá pronta. Não. <risos> Pelos meus dar olhos. acabamento agora. É pra você de presente. Ah, não. Juro. Não. Juro, juro, juro. Eu sem jeito. <risos> Por favor. Do lado aqui da aliança, pronto. Nossa, ficou muito legal. <risos> Obrigada. É maravilhoso! Tá vendo? É isso que eu sinto quando eu faço joias e os clientes falam isso. Tem uma profissão que as pessoas falem isso dela e sem é encantador. Tá reconhecendo? Legal, né? Saber tocar um instrumento é uma maravilha. Agora, saber fazer um instrumento com as próprias mãos... Aí é demais! A gente veio até Curitiba conhecer a primeira mulher que se formou num curso superior de Luteria em Guitarra Elétrica. É isso mesmo, Luteria, que é a arte de transformar madeira em violão, violino e guitarra elétrica. Essa é a primeira filha? Esse é o meu primeiro modelo autoral. Sério? Então, é minha primeira filha, sim. Demorou quanto tempo essa gestação? <risos> Nove meses. <risos> Nasceu verdade. linda. Sim, isso é um processo totalmente manual. Para dar forma à madeira, o ritmo é outro. Precisa de paciência e força para desbravar um mundo que soava ser deles. E eu lembro muito bem de um colega falando Nossa, você sabe o nome da sua ferramenta? O que você está fazendo aqui? Eu acho que aquilo me deu vontade para ir até o fim. Deixa eu ver suas mãos. <risos> Olha aqui. Ah, são mãos delicadas <risos> para quem lida com ferramentas tão poderosas, hein? Sim, tem até cicatriz de batalha. Que tipo de batalha? Batalha com algumas máquinas. <risos> São as marcas da busca pela perfeição. Perfeito. Um milímetro aqui, na hora de tocar, faz diferença. Nenhuma máquina pode entregar isso com... A gente chama de alma, né? A Rose se formou em 2016. Já criou três baixos e treze guitarras. Hum. Mas tem uma, que é o Shodó só posso descrever ela como um diamante que muda de cor. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Bom, esse aqui é um machete elétrico ele foi inspirado no machete tradicional, que é muito utilizado no samba, no Fandango Caiçar Esta é a Juliana, apaixonada por instrumentos musicais desde criancinha. Fã e amiga virtual. Olha só de quem! Ela tá louca de vontade de conhecer a Rose. E a gente resolveu dar uma mãozinha. <risos> Oi. Oi! Finalmente, prazer! Prazer! <risos> Bem-vinda! A Juliana trouxe o trabalho da faculdade para a mestre avaliar. Coloca para ver a tua guitarra. Uau! Pronta para polir. E ela leva jeito, Rosiê? Tá parecendo que sim, né? É? Eu achei. Achei que ela foi bem ousada né, na escolha. No curso a gente sempre fala, pra gente pegar, começa com coisa simples, quando você estiver formado você ousa mais, eu achei que ela é bem ousada. É engraçado, porque não sei como que a gente começou a se falar na internet. Uhum. Mas eu senti que eu tinha uma conexão, assim, como você. Falei, nossa, tomara que ela vá bem. Quero, sei lá, talvez um dia ela vá lá lixar com a gente. Sim, é recíproco, é recíproco. Nossa, muito, <risos> incrível. A mão dela, ó, tem uma vantagem. Nossa, aqui pra lixar é uma beleza. É. <risos> Juliana está no último ano do curso de Tecnologia em Luteria na Universidade Federal do Paraná. O único curso superior desse tipo no Brasil. Aqui não tem moleza, não. Tem é cobrança de conhecimentos de química, física, desenho técnico e muito trabalho pesado. Nosso curso é difícil porque exige bastante habilidade manual. Não precisa ser uma habilidade inata, mas precisa ser adquirida. É Dá trabalho, custa dinheiro, tem ferramentas, precisa comprar madeira, precisa comprar peça. Não é simples. Então, meu primeiro conselho é, quer fazer luteria? Tenha foco, quero ser luthier. Ao longo do curso, Juliana construiu seis instrumentos e tem mais um recebendo os toques finais. Aqui ficou calombinho. Uhum. Por quê? Porque essa madeira aqui é foco. Então, aqui é um lugar mais difícil e é um lugar que mais mancha. Estou passando uniforme, mas acontece, né? Um serviu. Mais um desafio na loteria que fiquei, tirei um mês para dedicar o verniz só, mas tá tudo bem. Tá aí, a guitarra pronta! Essa aqui é a guitarra Les Paul, que vocês acompanharam um o processo. Agora eu vou dar só uma palhinha Daqui a pouco, uma profissão que resiste ao tempo. Vamos acompanhar o trabalho de uma calígrafa e dublê de mãos. A gente volta já, já. Quando eu comentei que eu ia conhecer uma calígrafa, que eu ia entrevistar alguém que fazia caligrafia, profissionalmente, inclusive, me perguntaram assim, mas ainda existe? <risos> Isso é bem comum. <risos> A escrita de linhas perfeitas é uma técnica milenar que tenta resistir ao avanço do mundo digital. As ferramentas de trabalho quase não mudaram. Uma pena de bico e um tinteiro. Qual que é a lógica da caligrafia com a pena? Os traços que você sobe, você põe a mão bem leve. Um traço sai fininho, Nossa, vou é fazer difícil. um S de Sandra, ó. todos os traços que descerem você imprime um pouco mais de força e a pena abre e a gente vai brincando com essa modulação, construindo as letras, né? Gente, ficou bonitinho! Viu? É para quem quer algo único e para momentos especiais, neste ritmo a Valéria faz 40 convites de casamento por hora e tem alguns truques para não sair da linha a gente chama mesa de sombra, que é um aparato que a gente utiliza um foco de luz, que ele projeta umas linhas no envelope, então a gente tem uma, uma guia ali para fazer o trabalho ficar direitinho. Agora, a centralização lateral é o meu olhômetro mesmo, que com a prática você vê o tamanho do nome, olha o tamanho do envelope, você fala, bom, vou começar mais ou menos aqui, para terminar mais ou menos ali e ficar bonito. Um olhar aprimorado pelos 18 anos de profissão aí ah, eu gosto do H. Olha! Eu gente, acho que ele é lindo. Em todos os alfabetos que eu já caligrafei, eu acho que o H é uma letra muito bonita, assim. Desenho. É, eu tenho uma coisa com H, não sei porquê. Eu vou te mostrar uma coisa que eu achei no baú. Que é um caderninho do tempo de escola. Eu tinha olha ido. Olha a cara do caderno, né? Coisa de museu, gente. Sensacional! Olha, eu tinha sete anos de idade e aqui já dá para sentir que eu era afim de fazer uma letrinha redondinha, caprichada. Eu sempre gostei, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma calígrafa calígrafa e nas horas vagas, dublê de mãos, como na campanha de lançamento força, da novela éramos, éramos Seis. Tudo que me importa é ter quem amo por perto, porque quando éramos todos, éramos um só. Eu acho que Glória Pires não sabe que é você, é a mão dela. <risos> Ai, agora ela <risos> vai saber. <risos> A diferença de um trabalho artístico feito à mão é que você imprime sentimento naquilo ali que você está escrevendo. Então, é a tua alma que está indo ali junto com aquele traçado daquela escrita. É o mesmo sentimento que ouvimos falar tanto durante a gravação desse programa. Ele está na renda, nas peças de cerâmica, nas joias, em tudo que se faz com as mãos. Afinal, elas contam as nossas experiências de vida. Olha, joga bem. A gente chorava junto mesmo. Gostou? <risos> Adorei. Toca aqui. <risos> e então, quantas histórias as suas mãos podem contar? Como foi bom fazer esse programa e conhecer todas essas pessoas talentosas. São histórias inspiradoras, né? Vem aí a série Equalizer. E para rever o Globo Repórter, você já sabe. É só acessar o Globoplay. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta! Se o Sil vem cá, meu bem. Se o Sil não vou lá, não. Se o Sil, por qual razão? Magoou meu coração, se eu soubesse que tu vinhas no domingo de tardinha mandava varrer a casa com uma rosa alexandrina. Se o vem cá, meu bem, se o eu não vou lá, não. Se o por qual razão? Magoou meu coração. Se o vem cá, meu bem. Se eu sil não vou lá não, se eu sil por qual razão magoou meu coração?